Bom dia, boa tarde, boa noite. Já está disponível no nosso canal do YouTube o playlist vídeo-aulas com o Professor Pinguinho. Se você é palhaço de hospital, se você quer trabalhar com a palhaçaria, anime eventos, então você tem que assistir esses vídeos. Neles eu entrego para você gratuitamente conteúdos para você construir o seu palhaço, criar gags e cenas e mais. Eu prometo que você vai se divertir um monte. Só não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like maroto e compartilhar com seus amigos, tá bom? Um beijo e até breve!